Bom, tropa, eu vou reagir aos principais vídeos que viralizaram no dia de hoje, nessa sexta-feira. Mas antes, só um updatezinho sobre o vídeo anterior do Bismarck e do Oswaldo Eustáquio sendo presos. Parece que só o Bismarck vai ser deportado. O pedido de asilo político teria salvado o Eustáquio da prisão do Paraguai. Ele foi preso, mas depois ele acabou sendo solto por causa desse pedido de asilo político. Já o Bismarck não teve tanta sorte, certo? Mais informações eu trarei para vocês. E aí vamos falar aqui primeiro sobre essa notícia da Folha de São Paulo que eu tive que checar com meus próprios olhos, se eles realmente escreveram isso. Mais uma da turma do imposto do bem, a economia vai mal, só que não tão mal, o desemprego vai alto, mas não tão alto. Esses caras estão fazendo a maior ginástica mental para tentar te convencer de que o desgoverno do Dilma não é terrível. E olha que coincidência. No governo do Bolsonaro, as coisas estavam indo muito bem. E eles diziam que estava indo muito mal. Agora as coisas vão muito mal e eles estão dizendo que vai muito bem. Uhum, uhum, uhum. A Folha de São Paulo escreveu o seguinte. Inflação dará alívio a pobres e, e pesará mais na classe média, dizem especialistas. Que especialistas do diabo são esses? Quando classe média significa o que nessa categoria toda? Para mim, o Brasil ele tem 50 tons de pobreza. Não é aí, pobres, classe média e ricos. Não, são 50 tons de pobreza. Você ganhar dois salários mínimos no Brasil te coloca acima de mais de 90% da população, gente. É terrível. Só que ah, para esses caras... Agora também tem a inflação do bem, que dará alívio aos pobres. Onde você já ouviram uma frase dessa nesse universo? Só na faia de São Paulo, não é mesmo? E aí o primeiro videozinho aqui que nós temos que reagir é desse cara que seria ex-dirigente do PT, ex-presidente do Corinthians, alguma coisa do gênero, né? Vamos reagir aqui ao que ele fala, tá? O cara te roubou o relógio é um direito. What? Ai, ai, esse cara precisa de, de uma coluna na folha, cara. Hã? Hã? O cara te roubou o relógio é um, é um direito. O país é um país pobre. É o um, um, um país é rico. As pessoas estão cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio. Mas... Meu Deus do céu, de onde esses caras aparecem? Então o Brasil é rico, as pessoas são pobres e por isso ele tem direito de roubar um relógio. Mas não tem o direito de te dar uma facada. Ainda bem, né? Mas é só questão de tempo até fazer a reparação social. Meu Deus. Se te dá uma facada, um tiro por causa de um relógio. Por causa de um tênis, que às vezes, muitas vezes é falso. Por causa de uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não, não dá facada e nem tiro na pessoa, pô. E hoje... Qual... Meu Deus. Qualquer um dá um tiro em qualquer um por nada. Por... Qualquer um dá um tiro por nada. um então, relógio. Ele mesmo segurando não... o relógio dele bem caro. Ele não vai distribuir os relógios deles para os pobres, né? Olha o nível que chega o petismo, gente. Acabou, mano. Da onde essas pessoas brotaram? Abriu um esgoto depois da eleição do Dilma. E aí essas pessoas começam a falar as maiores merdas que alguém já poderia imaginar, certo? Esse é um dos vídeos que viralizou hoje. Esse daqui é interessante. Seria de um lulista arrependido, um flanelinha. Coitado, tá? Vamos ver o que ele tem para dizer aqui. Tu, tu votasse em quem? Eita, eu vou ter dois legal eu vou ter um pensava fazer um e que tá agora mano até o flanelinha tá sabendo tropa que as coisas pioraram com o Gil. Bom dia tá agora olha agora vou ter eu vou ter o pé ver vou ele Lula o que de hoje Acabou. Até o Flanelinha tá sabendo que Dula já era. E por que será? Será que ele é um dos pobres? Que a inflação vai melhorar a vida? Certo? Mais um vídeo aí que viraliza hoje, tá? E aí vamos a uma sessão de descarrego aqui, né? Dois imbecis falando aqui. Quero reagir junto com vocês. Porque é importante a gente recuperar os fatos, Basília. Certo. Certo. Certo. Certo. Certo. Certo. observando a, a tentativa da narrativa dos fatos. Eu acho que aquelas joias não combinavam muito com o presidente Bolsonaro, algo que me consta seria um presente à primeira dama. É o primeiro fato que a gente tem hoje. Corte rápido. Mas a tentativa da esquerda e, e de algum, algumas pessoas, em especial de algumas pessoas membros da mídia brasileira de colar é, a corrupção no presidente Bolsonaro para colar o crime nele para tentar igualar com a mesma lama da corrupção que foi o governo do Lula da cara, da cara porque aqui já está comprovado, não precisa de investigação 23 caixas também de presentes no governo Lula foram. 23 caixas não cara, 11 containers pegas pelas operações é, da Operação Lava Jato de presentes. A cara dos dois, velho. Pode ser, né? pode. Então, ir. ou seja, o esforço que se faz aqui é para tentar enlamiar com a mesma lama da corrupção do governo Lula. O que defendi já no início dessa entrevista e vamos defender sempre, porque é uma diferença muito grande. De, deste governo, do governo do PT, para, os, para o governo Bolsonaro, que é com, quando a gente encara as questões de investigação, de combate à corrupção. Todos os nossos ministros, quando foram tidos sob suspeita de alguma coisa, foi com o ministro da Educação, foi com o ministro do Turismo, todos eles imediatamente afastados deste atual governo, não. É, o cara lá da, da, da fazenda faz o que quiser. Se, os ministros, mesmo depois de usar jatos da FAB indevidamente, este governo é assim. Passa e joga para debaixo do tapete os seus erros, seus atos de corrupção. Corte rápido. Então, eles querem lamear com esta lama. Já está aprovado hoje ali uma matéria, um aumento de 50% dos usos do avião da FAB para os atuais ministros em relação ao governo anterior. Então, há um esforço em demasia da oposição para tentar lamiar. lamear. Ora, gente, vocês ganharam a eleição, governo, o país. Deixem, deixem as investigações para quem tem que investigar do presidente anterior. Parece que não saíram do palanque da política. O resultado eleitoral ajustado deixa a esquerda muito impavorosa <risos> É a mesma história de sempre, eles precisam acusar do que são. Ou fica muito feio ficar falando sobre os desministros do Dilma né? Caramba. E aí, vamos ao próprio, é o próprio Dilma, que conseguiu viralizar hoje também. O ah, que mais ele falou? Que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. é um Ah, esse aí decorou bem, né? Não foi como o outro que falou que a gente fazia fronteira com o Beste. É um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cerca... O que, que tem a ver os, os países conosco? Tá. O que, que tem a ver? ...de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul... Ah, não, já começou. Abre as portas que o dinheiro vai entrar. Tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente... Não, não temos responsabilidade nenhuma com o Argentina com seus 100 mil de inflação, Venezuela sendo destruída, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Mas parece que o Dilma quer ser governador da América Latina inteira, né? para ele não basta só o Brasil, agora ele almeja rumos maiores. Possa viver num continente de paz, de tranquilidade, para que a gente nunca mais repita o gesto ignorante de uma guerra entre Homens e Mulheres e Entre Nações, como já ocorreu. Que ridículo, né? As BNDS, pra que te quero. E aí, por último, desse react, nós temos ele, né? O novo presidente do Supremo uh, Militar Tribunal, como é que é? Porque tem esse é SMT, tá? Mas vamos lá. <risos> Quanto o nosso presidente Lula se empenha para levar a cada brasileiro? principalmente os mais carentes, a certeza de que eles não estão sozinhos nessa luta pela própria... Melancia tá lendo, mano, um papel, velho, ele não consegue nem decorar, mano, quem colocou esse cara aí, velho, pelo amor de Deus. A sobrevivência, pela educação, pelo pão de cada dia. Sei o quanto significa para o nosso mano. presidente a solidariedade, a empatia, a preocupação com os mais pobres. Mano, cara além de um papel, velho, Quem, quem escreveu isso? Com a desigualdade, sendo seus sonhos de um Brasil cada vez mais justo, pacífico e com a humanidade mais voltada para o combate à desigualdade dos povos. Eu tenho a certeza de que esta é a ideia-força que será perseguida e, sem dúvidas, alcançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como também tenho convicção, senhor presidente, de que seu maior desafio será. Acabou, velho. Acabou. Essas são as Forças Armadas, troca. Pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país. Os dirigentes do, dos poderes, executivos, legislativo e judiciário, que nos honram com suas presenças, de forma. Superior Tribunal Militar, é. Não sei porque está. Tá, é, é SMT aqui, é STM, beleza. Uma harmônica independente Já deram uma clara e enfática demonstração De que este é o caminho E que nele seguiremos sem volta Sem retrocesso Hoje sabemos o quanto se faz imprescindível A uma nação, suas forças armadas e em nosso... É, serve para muita coisa nossas forças armadas Porra nenhuma, nada Nosso país não é diferente a Maria, responsável pela soberania de nossas fronteiras marítimas. O Exército, tendo por missão a soberania de nossas fronteiras terrestres. E a Força Aérea, responsável pela soberania do espaço aéreo. Estes são pilares indiscutíveis de nossa pátria como garantia. Pilares indiscutíveis. Ai não, velho. Quem escreveu esse textinho? Foi o Boulos, mano. Que assessor que escreveu esse textinho, tropa? Quero saber a opinião de vocês aí, certo? Esses foram os videozinhos que viralizaram nessa sexta-feira e eu trouxe para vocês. Quero saber a opinião de vocês, enquanto ainda podemos ouvi-la. É que isso, acabou o Brasil, tropa. E até a próxima. Tchau, tchau.